em um... Sim, foi uma vitória importante para nós Sabíamos que seria muito importante Cada vez mais temos menos tempo para encurtar Mas a verdade é que nós temos feito Uma recuperação fantástica Os jogadores têm tido um comportamento fantástico O Sporting é uma excelente equipa Como é óbvio, é um adversário de muita valia Que nos vai obrigar a estar super focados Super concentrados Sabemos que, que vamos ter muitas dificuldades com o Sporting Mas também sabemos que poderemos discutir os três pontos Seja com o Sporting, seja contra qualquer equipa O momento, a mim independentemente que seja o Sporting agora ou seja outra equipa não me importa, é mais um jogo que nós vamos abordar para conquistar tentar conquistar os três pontos nunca sabemos, eu, eu vou-me repetir onde vamos buscar pontos, se calhar também não, acreditava, não se acreditava que nós podíamos ir a Vizela ganhar, fomos a Vizela ganhar e o Vizela tem feito um campeonato fantástico na minha opinião, uma equipa que joga muito bem e nós soubemos ser inteligentes na estratégia o plano de jogo funciona na perfeição por isso é elaborar o trabalho que fizemos esta semana, os jogadores acreditarem e abordar um jogo perante uma equipa com com individualidades fortes, mas que nós também temos capacidade e qualidade para lutar pelo, pelo resultado eu volto a dizer nós temos que fazer o nosso trabalho nós temos que fazer o nosso trabalho os nossos adversários direitos têm perdido pontos nós temos encurtado, também aquilo ali não conseguimos, desta vez no Vizela conseguimos usufruir dessa, dessa perda de pontos do, do, do adversário direto e conseguimos encurtar mais uma vez eu acho que o importante é nós focarmos no nosso processo, no nosso trabalho, se nós fizermos bem as nossas coisas, se nós conseguirmos estar da forma como estivemos em Vizela competitivos, quando tivemos que jogar jogamos, quando tivemos que nos agarrar uns Vezes, né, já, com os outros com um espírito fantástico e com alma fantástica Sim. também, com caráter fizemos por isso primeiro pensar em nós, pensar no jogo de amanhã e deixar o resto para acontecer, isso é com os treinadores deles, com os jogadores deles, nós estaremos sempre é, aqui focados no, no, no, no, no, no, no, no que podemos controlar Estava a falar do do, Ai, do Benfica Braga Eu a mim não me diz nada, o Benfica Braga, sinceramente, não, não, não me diz rigorosamente nada. Isso seria para o suporte, mas nem ao suporte também acho que não, não tem muita, muita importância. Eu, eu para mim estava a falar até do, dos meus direitos adversários que vão jogar antes de, de nós, nós vamos jogar depois deles, por isso é que eu estava a dizer que quero é, é, é, é estar focado na minha equipa, no trabalho que nós temos que fazer e no suporte que nos vai dar muitos problemas.